Fala galera beleza Felipe Marinho na área gravando mais um vídeo para vocês e galera sejam muito bem-vindos ao canal pensar para empreender como vocês viram eu tô gravando esse vídeo de última hora para vocês porque eu resolvi trazer um depoimento de um curso que eu fiz um curso que ensina você a trabalhar pelo YouTube é o curso YouTube Money e eu vim dar o meu depoimento sobre esse curso afinal eu fiz o curso e como vocês podem ver eu sou o YouTube que tá chegando na marca de 100 mil inscritos então realmente eu tenho autoridade para dizer se o curso funciona ou não se o curso vai te dar dinheiro ou não e bom galera, eu utilizo várias formas de ganhar dinheiro pelo meu canal no YouTube E olha, de verdade, não é só o AdSense que paga pra gente ganhar dinheiro não Existem umas formas secretas que eu uso e que realmente me dá muito mais dinheiro do que no AdSense. E a proposta do curso YouTube Money é exatamente essa. É ensinar você que está iniciando, ganhar dinheiro pelo YouTube sem precisar aparecer. E detalhe, sem precisar ter muitos inscritos. Então a proposta do curso é muito da hora, mas será que funciona? Então é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Mas para você que está pensando em comprar esse curso, eu peço que você fique até o final do vídeo. Porque existem alguns cuidados especiais. Que você deve tomar antes de comprar o curso Então assista o vídeo até o final Porque realmente é algo muito sério E que se você não estiver atento Você pode cair em golpe Mas antes de mostrar o curso por dentro pra vocês Eu vou mostrar os meus resultados com o meu canal no YouTube Afinal, eu tô chegando na marca de 100 mil inscritos E o pessoal quer saber como que eu ganho dinheiro pelo YouTube Bom galera, existem várias formas que eu utilizo aqui para ganhar dinheiro Eu deixei algumas listadas aqui na tela Mas não são só esses métodos que eu utilizo Porém, existem alguns que eu quero ressaltar voltar para vocês. O primeiro é o Google AdSense, que talvez todo mundo já conheça. Que é justamente quando você assiste os meus vídeos, você pode perceber que algumas propagandas são exibidas antes de iniciar o vídeo ou durante o vídeo. Essas propagandas são vinculadas pelo Google. Daí, toda vez que uma propaganda é vinculada no meu canal, eu recebo uma parte do dinheiro que o Google está ganhando dos anunciantes. E isso me faz ganhar dinheiro. Quanto que eu ganhei dessa forma? Bom, galera, para você ganhar dinheiro dessa forma, é claro que você precisa ter muito inscrito, muitas visualizações, para que você comece a ganhar dinheiro também dessa forma. Eu vou abrir aqui meu painel do YouTube, e eu vou aqui mostrar as métricas para vocês em analytics dá uma olhadinha aqui vou mostrar para vocês a minha receita aqui ó vamos lá receita olha em todo o período que eu tenho esse canal que são exatamente um ano e três meses mais ou menos eu consegui aqui mais de 2 mil dólares quase 3 mil dólares na verdade 2.898 dólares isso aqui daria em torno de mais de 14 mil reais dentro do youtube no período de praticamente um ano então foi isso que eu ganhei com a adsense dentro do canal no youtube porém galera eu utilizo uma estratégia onde eu consigo levar o tráfego do meu canal no youtube para o meu site dessa forma eu ganho duas vezes pelos anúncios da adsense então aqui se sobre o google adsense vocês agora vão ver o quanto que eu ganhei com o meu site vinculado ao meu canal no YouTube foi uma estratégia que eu desenvolvi mas dentro do curso do Henrique Gugas você pode aprender por exemplo como viralizar um vídeo e isso pode te ajudar a ganhar dinheiro com o Google Adsense dessa forma você também pode ganhar dinheiro da forma que eu ganho aqui com o Google Adsense olha só com o meu site eu ganhei 2.400 e poucos dólares ou seja isso aí também já é uma métrica aí de 12 13 mil reais no mesmo período que eu falei para vocês então realmente juntando os dois aqui ó eu já ganhei quase 30 mil reais dentro dentro do YouTube só usando o AdSense mas bom galera lembrando que esse método de ganhar dinheiro com AdSense é para quem já tá recebendo muitas visualizações e você que está iniciando agora, tenho certeza que você não vai começar com muitas visualizações. E é o seguinte, o terceiro método que eu vou mostrar para vocês é o método do marketing digital, do marketing de afiliados. Dessa forma, galera, eu consigo ganhar muito dinheiro pelo YouTube sem precisar ter muitas visualizações. E eu utilizo aqui a plataforma de marketing digital, a Eduze. Na Eduze, galera, eu promovo um produto através do meu canal no YouTube, eu falo sobre esse produto dentro dos meus vídeos no YouTube e assim eu consigo ganhar Dinheiro a cada vez que eu faço uma venda desse produto. E olha aqui dentro da plataforma da Eduzi, você pode ver os meus ganhos que eu consegui sem precisar aparecer nos meus vídeos e sem precisar ter muitas visualizações no vídeo. Olha, que eu já tenho um saldo acumulado aqui de R$ 1.576 para sacar. Nos últimos 7 dias, eu consegui R$ 453,52. Ontem, só ontem, eu já faturei R$ reais Ou seja, isso tudo eu consegui com o um vídeo de poucas visualizações, ou seja, dá para você que tá começando ganhar muito dinheiro pelo YouTube. E olha, não foi só isso, eu vou mostrar para vocês aqui os saques que eu já fiz na plataforma. Como vocês podem ver aqui, ó, já existe outros saques que eu fiz na plataforma. Tudo com vídeo onde eu não tive que aparecer, onde eu não tive muitas visualizações. E realmente foi um método que eu apliquei, o um método que o Henrique Gugas ensina no curso dele. Que eu apliquei e realmente funcionou comigo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês... Como que é o curso por dentro? Eu vou abrir aqui pra vocês o curso do YouTube Money eu vou entrar aqui nessa plataforma da Hotmart E olha aqui galera, eu estou dentro do curso Aqui estão todas as aulas do curso Vou pausar aqui esse vídeo E veja só, aqui nós temos o primeiro módulo Que seria o módulo Comece por aqui Onde ele conta a história dele Que realmente é uma história muito humilde O cara não começou ganhando dinheiro Ele não começou sabendo tudo sobre o YouTube E ele foi adquirindo esse conhecimento Pouco a pouco Ele também dá um suporte no Telegram, onde você você pode tirar algumas dúvidas diretamente com o criador do curso. Vou descer mais um pouco aqui. Esse módulo é muito importante: Mindset Mágico. Por quê, galera? Quando você está começando a ganhar dinheiro pela internet, você precisa ter uma mente bem fundamentada para você conseguir ganhar dinheiro. E esse módulo vai trabalhar bem esse aspecto para que você comece realmente a poder ganhar dinheiro antes mesmo de ganhar dinheiro. Vou descer aqui mais um pouco e ele explica agora sobre o marketing digital. Justamente o que eu falei para vocês. Ele vai dar um apanhado geral de como funciona o marketing digital. Para você entender e poder começar nesse mercado, no módulo 7, galera, ele ensina como fazer vídeos reviews, e é aqui que tá a mina de ouro. Nesses vídeos reviews, você não precisa necessariamente aparecer, você não precisa ter muitos inscritos Digo para vocês que com um vídeo aí de 200 visualizações, por exemplo, você já consegue estar tá ganhando muito dinheiro mesmo através do marketing de afiliados Então é um módulo muito importante Nós temos o módulo 8, que é um módulo prática, ou seja, ele vai te ensinar na prática como criar seu canal no YouTube do zero Configurar, porque existem algumas configurações que ajudam o seu canal logo de início Então é muito importante esse módulo inclusive ele vai dar uma aula importante que é de SEO SEO são técnicas que fazem o seu vídeo viralizar. Como eu falei pra vocês, dá sim pra você, assistindo esse curso aqui, ganhar dinheiro pelo AdSense. Mas aí você vai ter que aprender essas técnicas que ele passa no curso. Dessa daqui ele te dá uma estratégia matadora, que é a Black Hat. E esse módulo aqui é o módulo mais surpreendente do curso. Porque com essas estratégias, qualquer pessoa pode pegar um vídeo e colocar no topo do YouTube. São estratégias hacker, onde ele pega e coloca o seu vídeo no topo do YouTube. Ele vai te ensinar tudo isso. Descendo aqui um pouquinho, vai ter uma aula geral, onde ele vai te mostrar ao vivo... Como que ele coloca um vídeo no topo do YouTube? Então esse módulo do Ranqueamento Supremo é um módulo muito importante do curso. Ele mostra também como que você vai criar um roteiro para seus vídeos, um roteiro persuasivo que vai te ajudar a fazer vendas de qualquer produto dentro da internet e consequentemente ganhar dinheiro com isso. No módulo 14, ele vai te ensinar a fazer parcerias para você ganhar dinheiro com outros canais no YouTube. Também tem o YouTube Ads, que é para você fazer anúncios no YouTube e ganhar dinheiro dessa forma, caso você não queira criar um canal. Ele tá também te mostra no módulo 17 todas as opções para você conseguir gravar os seus vídeos e postar no seu canal do YouTube onde você não precisa necessariamente aparecer e tem um bônus extra onde ele ensina você vender no orgânico ou seja usando o seu instagram a favor das vendas não só um canal no youtube então além de ele ensinar youtube ele vai ensinar um pouquinho de instagram descendo aqui um pouquinho tem mais um bônus tem muito bônus esse curso é o desafio da semana produtiva aqui nós temos também um bônus do marcelo onde ele vai ensinar como vender o youtube money um módulo de copywriting é um módulo muito importante para quem quer aprender como criar textos persuasivos para vender dentro do YouTube, para vender dentro de sites. Tem um módulo aqui YouTube para tímidos. Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Como criar um canal de autoridade, como fazer thumbnails, que é a capa dos vídeos, a capa dos vídeos que vai chamar muita atenção de quem tá olhando seu conteúdo dentro do YouTube. Tem também o módulo influencer, para você conseguir também encontrar parcerias dentro do Instagram agora. Nós temos aqui o módulo nomadismo, tem o módulo da voz do Google. Ou seja, aqui você vai aprender como fazer o canal sem usar a sua voz e sem aparecer, olha que da hora Descendo aqui um pouquinho também você vai ter uma aula com o Kaka, que ganhou muito dinheiro também com o YouTube Vai ter um módulo de anúncios do Facebook, o Facebook Ads Tem um módulo aqui o Segredo das Reviews, que é realmente o maior triunfo desse curso É o um módulo de reviews, porque assim você aprende como ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer, galera. Realmente, sem precisar aparecer, você pode ganhar muito dinheiro fazendo vídeos reviews. E nesse curso ele vai explicar direitinho como é que funciona esses vídeos, como que você ganha dinheiro com esses vídeos. E galera, é esse o curso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui sobre os módulos. E olha, eu disse para vocês que tem algo muito importante que eu preciso dizer agora. Bom galera, tem muito charlatão tentando te enganar. Porque estão tentando vender esse curso supostamente por um preço mais baixo no Mercado Livre. Mas galera, você vai cair em um golpe. A página de vendas é uma só: a página oficial do produto. Ninguém tem o poder de copiar as aulas do curso. Ou seja,. Tudo que você vê na internet, onde o curso está sendo vendido mais barato ou até de graça, é mentira. O link oficial para você comprar esse curso, eu vou deixar aqui na descrição, porque o que tem de gente caindo em golpe não está escrito. Então, para você que quer adquirir esse curso com segurança e com desconto imperdível, vai no link da descrição, porque aí sim você vai estar tá garantindo o seu curso, sem precisar cair nenhuma artimanha, beleza, galera? E bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se restou alguma dúvida vai nos comentários deixa sua dúvida porque eu vou estar respondendo todo mundo aí nos comentários eu sei que tem muita gente que pode ficar com dúvida ainda e eu posso estar respondendo afinal eu fiz o curso todinho e hoje o canal tem muito inscrito mas desde o início eu ganhava dinheiro no YouTube ou seja eu não tinha muito inscritos mas eu já ganhava dinheiro então para quem tem dúvida vai nos comentários porque eu vou estar respondendo todo mundo valeu galera muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui falou e até a próxima